Oh, Rapaziada, tamo de volta aqui, assim, mano. Aqui, ó, cheio, mano. Eu tô quase, eu tava quase morrendo, velho. Eu vou, eu vou comer uma coisa aqui no pão, pra não acaba morrendo, tá ligado? Tem é, um bichinho lá tirou toda minha vida aí, agora eu já recupera sozinho, mano. Mas ainda tem muito massa, tá ligado? Rapaz? Tem muito massa. Eu vou fazer uma escada também, eu vou pegar umas madeiras aqui, mano. Vou aproveitar tá, que lá já tô aqui, mano e mano tem dois cavalos ali rapaz. já vou pegar dois cavalos fazer o negócio ali vou pegar duas madeiras A madeira aqui pra poder fazer esse cara pra gente ajeitar ali aí tá bom tá bom tá bom tá bom mano esse episódio aqui é a continuação do outro tá ligado então vai ter a hashtag número 2 aí pra vocês saberem qualquer é episódio aí é em continuação do outro. Aqui vai a escada, né? Então não tem problema. eu vou limpar aqui mais. Olha isso. Tá sujo demais. E olha que não cresceu mais, não. também Tomei até aqui atrás. E dá pra não ficar feita agora. Né? Os são sujos, mano. Caralho, olha é isso. A vegetação já muda Aqui pelo menos.. Ali já tá mais limpo. Que é a única que eu já tinha limpado antes. Aqui se limpar essa parte. Aqui eu já tinha limpado já Não. tinha limpado beleza mano agora tá bem mais limpo bem mais bonito rapaziada e já vou fazer uma madeira também ali pra uma escada ali pra poder ter o bagulho de novo já pronto rapaziada fiz 20 escadas aqui e bora já então vou colocar uma escada aqui aí essa escada aqui eu já vou tirar mano que era só pra ter tem que ser de madeira pra combinar com a outra, tá ligado? pedra não combino com a viúva né? até combina mas fica um fica um pouco feio aí beleza aqui não precisa Que eu vou colocar aí bonito. é inclusive eu tenho que precisar de mais Vou, colocar, vou colocando onde não tem, tá ligado? Uhum. Agora tá bonito, agora tá bonito. Aqui também. Esse pior vai ser colocando em cada navio. Aí, aqui. Padrão, ali já uhum. tem, mas ali é... é... Tem que tocar, tá ligado? Pegar mais, mais pedra Mais árvore, na verdade Ali já tem Não, vou colocar aqui mesmo Vai sobrar Vai dar mais dois né? Quatro, sobrar, Aí Mano, agora tá perfeito mano. Agora não tem erro Agora é só pegar material pra construir mais, tá ligado? Pra construir a nossa casa. Dá uma limpada aqui, mano. Aqui embaixo aqui, ó. Aí, padrão. E é isso, rapaziada. Terminamos de limpar aqui, mano. Construir uma... A... Eu achei precisa demais, mano. Construir uma... A parada da... das escadas aqui. Mas... Ah, tá. Agora que eu lembrei precisava de fazer uma lembrei agora rapaziada lembrei agora lembrei agora lembrei agora precisava fazer a seca Isso aqui, ó. era seca tinha que fazer seca de laranja né mas eu tiro aquela ali e boto essa aqui Um, 2, e... é mais um Tentar colocar isso daqui em toda a vila, tá ligado? Fica legal, até, mano. Até que os de tem uma, uma boa visão, tá ligado? E... Não, só tão burro assim não. não. Aí, ó, lá vem o Zé, Domingo. dormindo. Eu vou dormir também, se fosse. Caguei é que ainda os caras dormem cedo mano, é 6 horas da, ah. da manhã e é, os caras estão dormindo 6 horas da tarde os caras estão dormindo ah. Ah. nem tomam um café nada e falar em café eu tô com um fome aí, aqui ó Vou colocar uma aqui é agora. uma aqui e a outra aqui aí Ó, até que ficou bonito, hein, mano. Bom, rapaziada, vou indo nessa aí, então. Se você gostou, deixa o like aí nesse episódio 4, 3, aí. É... A gente... É a continuação do, do outro episódio, né? Limpando a vila. Mas já colocando de escada aí na vila. Próximo episódio aí, rapaziada. A gente vai estar tá construindo a nossa casa, porque não dá pra morar aqui, mano. Porque olha o tempo de, de vir oitenta, então eu vou ter que construir uma casa minha que é a facada da ali, pra construir mais, eu vou levar tudo isso aqui, vou levar a cama, mas é isso aí rapaziada, deixa o like aí se inscreve no canal se você estiver gostando da série, tamo junto e fui!